Bom, então vou passar esse patch aí pra vocês agora Tá um patch com o ar Vamos já mostrar na tela da pedaleira como é que tá Vou tocar qualquer coisa aqui só pra você ter uma ideia do som aí que okay, Tá o som ambiente tá, tá captando direto do celular Ali da, da minha caixa ativa Não uso um amplificador, uso caixa ativa aqui Ok? Então, esse aqui é o som Eu Vou tocar aqui junto com, o com a música aqui E vamos ver como é que fica aí já passa aí, rapidão também. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, compartilha com os amigos, ativa o sininho aí. Ajuda bastante a gente. Então, é o seguinte, vou já mostrar aqui na tela do, do, da pedaleira, aí você vê como é que ficou aí. Tá? Vou passar os parâmetros todos aí, copia aí, vê como é que fica. Tô usando um extrato, então tive que usar um pouquinho mais de ganho, porque a guitarra não tem muito ganho já... É, não tem muito sustento, né? Então eu precisei compensar um pouquinho mais do ganho. Você vai usar uma super extrato, baixa um pouquinho o ganho dela aí, fica top. Beleza? Então bora lá pra tela do, da pedaleira aí. Bom, basicamente o patch aqui tá muito simples, né? Então eu coloquei aqui os NR no começo, você já deve saber bem o porquê. Um chiadinho básico, né? A minha guitarra não chia tanto não, mas chia um pouquinho aí eu acabo tirando. Então aqui eu coloquei o A, ok? Nessa configuração aqui exatamente. Tá? Lembrando, quando a gente habilita o Huawei, ele costuma dar um pouquinho mais de agudo, né? Então a gente tem que compensar ali mais na frente, né? Tirar um pouquinho do agudo, tirar um pouquinho do médio. E foi basicamente o que eu fiz aqui, ok? Tá aqui dessa forma, configurado. Tá? Depois, é, inclusive tem muita gente que falha aí, tá? Isso aqui foi até pedido de muita gente aí, a respeito da, da G5N. Gente pedindo pra poder configurar o AWAR porque ficava errado. E a gente tava jogando o AWAR depois da distorção aí. Aí não rola não. Ia ficar meio esquisitão mesmo. Tá? Então eu coloquei ali o AWAR. Depois vem aqui um Red Crunch. Ei, não sei nem falar inglês não. Deus que me livre. Mas é isso aí. Tá nessa configuração aí. Ok? Lembrando, eu coloquei um pouquinho mais de ganho. Tá? Então, se você tiver com uma Superstrato, onde tem um captador Humbucker, você vai precisar baixar um bocadinho aí. Senão só vai ficar um lixo. Beleza? Tá aqui nessa configuração. Certo? Bem provável que você fale, poxa, você configurei aqui não ficou tão legal, ó. É porque o equipamento é diferente, tá? Faz parte, o patch nunca fica igual, não. Pausa rápida no vídeo aí, tá? Se você quer aprender guitarra do zero, aparece com a gente lá no nosso curso lá, Evolução, Guitarra Gosta do Zero ao é Improviso. É voltado pra você que toca na igreja ou quer tocar na igreja, ok? A gente ensina tudo. Se você dá uma olhada na quantidade de conteúdo que tem lá dentro, você vai se assustar, ok? As assim, 100 primeiras vagas aí estão com preço super promocional. Então aproveita aí, enquanto as 100 vagas durarem, o preço está lá, baixinho. Beleza? Então, bora pro vídeo. Então, chegando aqui mais na frente, né? Habilitado, tá direto em linha, né? Não, não ligo no amplificador. Então, tá ligado aí. Depois vim aqui no delay, o nosso delay aqui. Espero que esteja dando para pegar tudo aí. Se não estiver dando, pausa o vídeo um bocadinho e aí você consegue copiar tudo aí. Então aqui o meu delay tá no, no tempo né, da música. Então coloquei aí uma, uma batida a cada batida do metrônomo, digamos assim. Ok, o mix não tão elevado. Feedback aqui umas duas ou três repetições no máximo, tá? Até um, depois vim aqui no, no hall, tá? Que eu gosto de usar sempre um reverbzinho bem bem sutil, OK? E tá nessa configuração aí. Beleza? Espero que tenha ajudado aí. Qualquer coisa, manda mensagem aí pra gente aí embaixo se quiser aprender algum outro patch aí. Pode comentar aí que a gente faz, beleza? <música>